Bem-vindos a todos e obrigado ao, ao Arquivo.pt pela organização deste, destes webinars. Como o Ricardo disse, este é o segundo de, de três webinars. Um, como muitos sabem, um, referências bibliográficas são muito importantes para, para os conteúdos da, da Wikipédia um, E esta colaboração surgiu... Um, pela necessidade, até pelo interesse mútuo em, em preservar, em arquivar essas essas referências que usamos nos artigos da Wikipedia, um, no arquivo.pt um, e de tal maneira um, uh, conservar as, as referências e aumentar a qualidade dos artigos na, na Wikipedia. Um, um, Acho que posso agora passar a palavra ao, ao Vasco, que vai uh, apresentar o webinar de hoje. Obrigado, Mançal, e obrigado, Ricardo. Um, boa tarde a todos, vou, vou partilhar o meu ecrã. Boa tarde a todos, uh, chamo-me Vasco Rato, sou Web Developer para o Arquivo.pt e uh, estou aqui para vos apresentar as APIs do, do Arquivo.pt. Uh, como já foi introduzido pelo Ricardo e pelo e pelo Gonçalo. Um, antes de mais, eu queria quero começar com uma pequena introdução sobre o que é que é o arquivo.pt e o que é que se pode encontrar no arquivo .pt, um, porque uh, os as APIs do arquivo .pt servem para precisamente e buscar os dados que estão no arquivo e portanto é, acho que é de bem introduzir. Um, Bom, então, o arquivo.pt é, tem páginas arquivadas do, da web portuguesa e as páginas de, de, arquivadas pelo arquivo podem ser consultadas de várias formas. Podem ser consultadas por consulta de histórico, ou seja, quando uma pessoa já sabe um URL que quer saber quais é que são as páginas que estão arquivadas e quer ver versões diferentes ao longo do tempo, pode fazer essa pesquisa no arquivo.pt. Uh, pode fazer pesquisa por texto, ou seja, põe termos, que, que, como, como se estivesse a usar outro motor de busca qualquer e, e o arquivo de, de .pt tenta encontrar os resultados mais relevantes para a, para a pesquisa que foi feita e tem, foi, foi o primeiro arquivo da web a ter, a ter esta funcionalidade que é a pesquisa de imagens. Um, que permite, tal como outros motores de busca que não são uh, arquivos da web fazem, uh, pesquisar imagens. Uh, se, se, só que um fator muito diferenciador do arquivo.pt re relativo à vasta maioria dos motores de pesquisa é a componente temporal. Portanto, para o mesmo URL, para o mesmo resultado, uh, Pode-se ter um resultado de 2020, pode-se ter um resultado de 2010, pode-se ter um, um, um resultado dos anos 90. E isso é uma dimensão que, que a WebViva não, não consegue ter e que torna o, o, o arquivo uh, muito interessante, a meu ver, pelo menos. Um, uh, vou então dar um, exemplos de como é, que, como é que se fazem estas pesquisas no arquivo, na, na página do arquivo, para depois fazer uma... Uh, um, uma introdução das APIs uh, que como vão ver espalham em muito uh, o, o que uma pessoa consegue fazer uh, usando o, o website do arquivo uh, para, para começar para consultar um histórico de páginas arquivadas uh, uma, uma pessoa basta dirigir-se ao site do arquivo.pt e pôr um, um website que queira que, que saiba que já, já souber qual é, que é o website e e carrega em pesquisar e aparece logo a, a lista de várias versões disponíveis no arquivo.pt e até se pode pôr em modo de tabela para, para, para ter uma, um panorama geral de todas as versões que estão disponíveis no arquivo.pt do website que foi pesquisado. Um, quando se clica num destes uh, links, é-se levado então para a página arquivada e isto não é apenas um screenshot é de facto uma uma página interativa interagível um, portanto uma pessoa que, que, que visita o arquivo.pt pode clicar nos nas ligações e pode interagir com o site como se fosse da altura e será que é encaminhado também se for por ligações externas para páginas arquivadas também no arquivo se existirem um, pronto um, Além da pesquisa por, por, por URL, temos a pesquisa de texto. Por exemplo, aqui, a título de exemplo, pus uh, a uh, pesquisa Wikimedia Portugal e apareceram os resultados uh, mais relevantes, uh, incluindo o site da Wikimedia uh, Português. Um, em 2015, note e depois outro em 2017. Um, e assim, na pesquisa de texto dá para fazer pesquisas mais granularizadas ou detalhadas podendo filtrar o, o, a pesquisa no campo temporal como seria expectável mas também podendo fazer outras, outras limitações, por exemplo uma pessoa pode, neste caso está aqui uh, uh, uh, a definir o, o, o sítio web Wikimedia.pt, portanto estou a pesquisar Wikimedia Portugal e só quero saber resultados que venham do website Wikimedia.pt. Um, há outras coisas que se pode pôr aqui, que é não ter esta, esta, esta expressão ou ter exatamente, entre aspas, esta expressão ou... Uh, até o formato que pode ser uma pessoa pode estar à procura de documentos do tipo PDF ou DOC ou pronto, que também estão arquivados que, um, e, e a pesquisa avançada permite esse tipo de, de, de granularidade na pesquisa. Uh, uh, finalmente, a pesquisa de imagens um, também a título de exemplo está aqui uma pesquisa por Wikimedia, tem aqui os símbolos da Wikimedia e outras uh, imagens que foram tagadas com o Iki, uh, uh, com o Wikimedia. Um, e da mesma forma como na pesquisa de páginas, também dá para fazer pesquisa avançada, um, uh, uh, com... Uh, como é que se diz? filtros muito semelhantes ao, ao outro com o, o pormenor de que aqui também tem tamanho das imagens, os formatos são formatos de imagens e não formatos de documentos naturalmente e assim, portanto, um, tentam, uh, nós esforçamos para manter as coisas o máximo consistente possível dentro das, das várias APIs e, de e dentro do próprio website, como vou, vou, vou exemplificar a seguir. Um, uh, Nisto passo então para, para, o, para o tema de, de, do webinar, que, é, que são as APIs. O que é uma API? Uma API quer dizer Application Programming Interface. Isto não quer dizer muito, que é basicamente uma forma automática de, ou uma, uma forma fácil para máquinas de fazer estas pesquisas que eu estive agora a exemplificar por uma pessoa fazer. Um, a vantagem disto é, é que se pode então automatizar um, o, uh, as pesquisas e fazer trabalhos de, de, de investigação ou, de, ou do que quer que seja, usando os dados disponíveis no arquivo.pt. Um, uh, as APIs do arquivo estão documentadas em uh, arquivo.pt/barra APIs. Sim. Uh, exemplos de utilização. Nós temos. Uh, recentemente foi integrado o Conta-me Histórias, que é um, foi um projeto que uh, usa o, o, as APIs do arquivo.pt um, para, uh, pondo um termo, aqui neste caso da Câmara Municipal de Lisboa, ele uh, usa a API para procurar em várias, nos arquivos de uh, websites de notícias, para uh, criar uma narrativa temporal sobre... Uh, o tempo que foi pesquisado e, e mostra notícias relevantes em relação a esse tema ao longo do tempo. Um, pronto, foi, um, foi uma das utilizações que, eu, que, que as APIs do Arquivo.pt já tiveram. Outra foi o, uh, o vencedor do, do prémio Arquivo.pt de, de 2021, que foi este projeto Major Miners, em que... Uh, Uh, também andaram, usaram o, as APIs do arquivo.pt para uh, encontrar notícias sobre diversas minorias e, e fizeram um, um trabalho bastante uh, interessante e, e, e profundo sobre como é que a, a percepção pública da, das diversas minorias e como é que o, o, o Estado e o, e as tratou e assim. Um, Pronto, um, uh, eu agora vou, uh, vou começar a, a explicar uh, as APIs do arquivo, Eu para tal eu uh, decidi fazer isto de uma forma mais interativa, ou seja, eu vou estar a mostrar-vos uh, como se faz as pesquisas e como se pode usar as apis um, usando um browser em vez de estar aqui a mostrar os slides do, do, do powerpoint o arquivo. o arquivo .pt tem quatro apis um, tem uh, arquivo .pt api que permite fazer pesquisa de url e pesquisa de texto e tem, tem a image search api que permite fazer pesquisa de imagens, portanto, completamente espelhado do, da utilização do website. Depois tem mais duas APIs, que servem apenas para fazer pesquisa do URL e que uh, tem, uh, são bastante mais limitadas, mas permitem interoperabilidade com, outras, um, uh, com outros arquivos da web que usam uh, as mesmas uh, APIs ou os mesmos estándares. Um, pronto, vou então passar para o. <risos> para o para o, para o primeiro que é o, o arquivo.pt.api. Um, então para, uh, para se aceder ao arquivo .pt API, uh, uh, basta escrever arquivo.pt barra text e uh, se se quiser fazer uma pesquisa por URL basta escrever version history portanto pressão da história uh, igual a e depois o website que queremos. Por exemplo, aqui para pt.wikipedia.org. Um, uh, vemos que temos aqui vários resultados. Isto é, a resposta, isto é a resposta da API. A resposta da API começa sempre com, com umas quantas uh, parâmetros a identificar o, o serviço e o pedido. Um, e alguns links úteis, por exemplo, a próxima página, que isto aqui não mostra todos os resultados, mas apenas alguns, e isto aqui é, um, é o link para a próxima página de, de, da, API, da API. E depois os resultados, que, tem, que é aqui uma lista que tem 50 itens por, por, por omissão, um, com todos os resultados que, o, que a API do arquivo PT disponibiliza. Da mesma forma que uma pessoa quando faz uma pesquisa usando o website do, do arquivo.pt pode limitar o, o, a janela temporal uh, que, que está a pesquisar, o mesmo pode ser feito aqui, usando os parâmetros to, uh, from e to. Portanto, por exemplo, se eu quisesse pesquisar entre uh, 2010 e 2015. Ai, falta aqui um igual. E ali também falta um igual. <risos> Bastava pôr então AND from igual a 2010, AND to igual a 2015. E os resultados que, que agora me aparecem aparecem com um timestamp em 2015. Os timestamps uh, aqui têm um formato standard e uniforme uh, ao longo de todos os APIs do arquivo, que é os primeiros quatro dígitos ao ano, os, os uh, dois dígitos a seguir é o mês, os dois dígitos a seguir é o dia e os dois dígitos a seguir hora, minuto e segundo. Pronto. Um, este este formato pode ser usado também aqui nos, nestes parâmetros, eu posso pôr aqui from e to, exatamente a data que está aqui, e a partir da vou ter só este resultado. <risos> que é, portanto, estou à procura de, do website pt.wikipedia.org, pt exatamente nesta data, esta hora, só um resultado. Um. Sim, e. Um. Uh, Outra outras funcionalidade básica disto é controlar o número de resultados que temos. Uh, uh, basta usar o parâmetro max items e posso pôr, por exemplo, igual a 5. Eu tirei o filtro temporal e, portanto, agora só tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 resultados. Pronto. Se quiser ver os próximos 5, temos aqui este link, como já tinha referido, para a próxima página, que junta os próximos 5, mas se analisarem aqui o, o, o URL, tem aqui este offset igual a 5, e é basicamente a dizer para soltar os primeiros 5 resultados e mostrar os próximos 5, e se quisesse a página a seguir seria offset igual a 10 e por aí fora. Um, pronto Vou então explicar o que é que são cada um destes parâmetros, já, já estive a falar há um bocadinho do timestamp, que é a data a que esta página foi recolhida. Um, temos o título da página, que não é necessariamente o URL, mas sim o título que, é, que, que, que aparece no, no browser. Um, temos aqui o, o, o, o URL original, portanto, o URL que foi, que foi uh, uh, arquivado pelo, pelo arquivo. E o link to archive, que é o URL do, da página arquivada. Se eu clicar aqui, isto redireciona me para o arquivo.pt para a página que está arquivada da wikipedia. Um, voltando atrás, um, e a título de exemplo deixo-me pôr aqui uma página mais interessante de, de pesquisar em vez de ser a página base da wikipedia vou pôr a página do movimento wikimedia na wikipedia. <risos> Um, os dados devolvidos pel, pela API incluem uns, uh, vários links para uh, informação útil. Um, neste caso temos link to screenshot. Um screenshot é literalmente, se eu clicar aqui, isto vai me fazer download de uma imagem que está aqui, uma imagem da página arquivada. Isto é uh, um screenshot da página arquivada, portanto, uh, se, se quiser ter apenas uma, uh, uh, uh, a imagem do, do, do, do website, este serviço permite fazê-lo e, e pode ter interesse para estudar os layouts dos, dos websites e assim. Um, uh, link to no frame é o, o, o URL para a página do arquivo.pt sem ter aquela frame uh, azul à volta onde se pode escolher o, uh, a data e assim. Posso exemplificar também. Pronto. Isto aqui parece que é a Wikipedia, mas na verdade é uma página arquivada. <risos> Pronto. Está aqui arquivo.pt. Sim. Depois... Temos o link to extracted text, isto é uma funcionalidade que o arquivo disponibiliza em que uh, os conteúdos da página uh, são extraídos para texto, uh, são, ou seja, apenas o texto da página fica, fica disponível aqui e isto pode ter muito interesse para, para aplicar modelos de, de classificação e... e uh, uh, se eu não me engano, os projetos que eu, que eu mostrei antes de tanto Quantamos Histórias como o Major Miners usa, usavam este, esta versão condensada das páginas para uh, tirar as, as suas próprias conclusões. Uh, sim. Uh, link to metadata é literalmente o link para esta, uh, este item da API portanto, se eu for aqui ao link to metadata, vou ter um, uma resposta da API que é só esta página, pronto. Um, e link to, to the original file é para o, um, é para o, o fecheiro em si do, do, do HTML, o fecheiro básico, base, pronto. Um, Pronto, há aqui mais umas um, há mais uns um, conhecidos é uns campos aqui uh, para o meio mas que uh, se tiverem curiosidade podem consultar depois as, uh, a documentação da API um, passando então para a pesquisa de texto a pesquisa de texto Faz-se da mesma forma, continuamos no text search, só que agora, em vez de fazermos version history, fazemos que igual a, a a pesquisa que quiserem fazer, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Pronto. Um, como podem ver, isto está aqui, devolveu o resultado, está aqui até a dizer coisa é que foi na pesquisa que eu fiz. E um, e temos aqui, uh, deixa eu ver onde é que está o link do archive. Primeiro resultado, um blog do sapo com o Cristiano Ronaldo 9. Muito bem. <risos> Pronto, uh, ou seja, isto aqui, próprio, enquanto que antes estávamos a fazer pesquisa por URL, agora estamos a fazer pesquisa por termos. Se quisermos que o esta pesquisa por termos venha dentro toda do mesmo site por exemplo se eu quisesse ver todas as, as quais é que são as páginas da wikipedia que contém Cristiano Ronaldo uh, ou que nós arquivamos <risos> que contém uh, Cristiano Ronaldo eu posso fazer usar um, o parâmetro uh, uh, site search ou seja and site search igual a e agora, pt.wikipedia.org. Enter. Pronto. E agora, todos os resultados que me está a aparecer, há bocadinho apareceu-me no SAP, agora aparece-me na a página da Wikipedia do, Chris, do Cristiano Ronaldo, neste caso em 2015. Um, pronto. Outras, uh, outros parâmetros que também se pode usar aqui são o... Uh, é o... Type que te permite uh, uh, procurar por fecheiros de algum tipo, por exemplo, se eu quiser Type igual a PDF... Um, pronto, aparece-me um documento de PDF relativo ao Cristiano Ronaldo. <risos> pronto. Um, Uh, todas esta, estas pesquisas que eu estive a fazer estão exemplificadas no, nos, uh, nos slides uh, que eu preferi mostrar usando o browser, mas tenho tem aqui exemplos que usam uh, parâmetros e que te explicam o, os, os diversos links e portanto isto, este, este PowerPoint vai ficar disponível para consultar se tiverem interesse a seguir. Um, Pronto, de seguida vou, vou falar da, do Image Search. Um, o Image Search é o segundo, um, é a nossa segunda API e que nos permite fazer pesquisa de imagens apenas. Um, portanto, se eu quiser fazer uma pesquisa de imagens usando o Image Search, eu, em vez de fazer aqui .pt barra text search, faço barra image search. Um, e, uh, da mesma forma que, que antes, uh, se eu, uh, para, fazer, uh, para pôr texto, basta pôr Q, O que é de query. É abreviatura para query. Um, mas se escrever query não funciona, tem de ser Q. <risos> um, Uh, sim, se eu fizer que igual a Wikimedia então uh, recebemos aqui uh, os resultados tal como na pesquisa de textos isto aqui tem tem uma uh, uh, começa por identificar o serviço identificar a pesquisa que foi feita dar uns links úteis para a próxima página para a página anterior um, e depois da, os response items com uh, todos com os resultados da, da pesquisa que fizemos uh, tal como anteriormente uh, uh, além do que se eu quiser fazer uma uma uh, uma filtragem temporal posso fazer from uh, igual a 2015 e to igual a 2018 E os resultados que, que aparecem estão entre 2015 e 2018. Uh, notar que se eu não puser mais nada além de 2018, ele uh, assume que é uh, o. que pode estar dentro do ano de 2018 até ao final. Portanto, se eu quisesse até o início de 2018 teria de pôr 010100. E ele aqui já. Ah, per... Não, faltavam faltava uns minutos e os segundos. Pronto, aqui já está, me parece, 2017. Uh, da mesma forma, o Max Items e o uh, Offset funcionam da mesma forma que, no, que, que na pesquisa de texto, portanto, não, também não, não, não, vou, não vou estar a exemplificar, mas posso mostrar que uh, agora type uh, agora é para tipos de. De, de documentos de imagem, não de documentos de texto, portanto teria de ser alguma coisa como PNG ou GIF e e aqui uh, uh, as imagens que agora nos estão a mostrar são apenas PNG porque a pesquisa que eu fiz foi PNG <risos> um, pronto depois há, uh, na pesquisa de de imagens, na, na resposta da, da API da, da pesquisa de imagens, uh, tem aqui uns quantos campos que podem se tornar um pouco confusos. Que é, nós temos dois timestamps e temos também dois links para o arquivo. Isto é porquê? porque Porque... Uh, Quando... Uh, uh, uh... Peço, peço desculpa, está a passar no avião. <risos> um avião. Uh, quando uh, uh, nós recolhemos as, uh, as imagens, uh, uh, nós, uh, uh, a mesma imagem é usada em vários em vários websites e os, o, os websites que são uh, que, que podem ser relevantes para, para a pesquisa uh, variam sendo sempre a mesma imagem. Portanto, nós temos uma imagem, uma data de recolha da imagem em si, que é a versão mais antiga que nós temos da imagem, e a, e a, e a data de recolha da página que, que está, que foi dada como relevante para a pesquisa que fizemos. Da mesma forma, temos também uma, um, um link para a página, para a imagem arquivada. Que se eu clicar aqui, temos aqui apenas a imagem, mas Uh, se eu clicar no link para a página arquivada, um, uh, temos a página do, do arquivo.pt, onde a imagem se encontra, neste caso está aqui. Um, sim, há, há aqui outras informações uh, acerca da imagem, como o tamanho, uh, tipo largura e altura. Um, o, o source, que é o... Uh, o URL original da imagem e aqui o URL original da página em si. Pronto. Alguém tem dúvidas em relação à pesquisa de imagens? Então, vou passar para uh, as outras duas APIs, que são as, as que garantem interoperabilidade, mas que são menos. Um, Uh, versáteis e menos e que dão menos informação do que qualquer uma das duas que estive a, a, a explicar no início. Temos a CDX Server API, um, que uh, uh, uh, apenas permite pesquisa por URL. Uh, a informação que devolve é muito técnica e, e muito limitada uh, uh, para a maioria dos, uh, dos casos de uso. Uh, a única informação que, uh, útil que se tira é o URL e o timestamp <risos> ou, ou, ou portanto, a existência de páginas arquivadas e as datas a que foram arquivadas, basicamente. Um, mas tem, vantagem, uh, tem a vantagem de que um, pode conter páginas arquivadas que ainda não foram indexadas no, nas outras duas APIs, porque o processo de indexar uh, as páginas nas, nas APIs é um processo demorado e, e, uh, e que não acontece uh, em simultâneo com a aquisição das páginas. Não, não acontece sempre. Um, portanto, pode haver co coisas que estão no CDX, mas que não estão ainda na, na, nas outras APIs. Um, e é uma a API que é implementada por outros arquivos da web. Uh, eu até posso fazer um, um exemplo um, em que então, para se fazer uma pesquisa na API de CDX vai-se ao url arquivo.pt barra Way back, barra cdx e depois tem de se pôr o campo ponto de interrogação url igual a e põe-se um, um website e já está aqui a sugerir me wikimedia.pt e eu vou aceitar pronto isto uh, mostra uh, by default neste formato que é o formato cdx que, tem, que é um formato próprio da do, de, da base de dados usada para, arquivo, para, para arquivos web. Um, uh, se quisermos uh, esta, estes dados no output mais legível e mais uh, comum, uh, podemos pôr output igual a JSON. Certo, é output. Uh, sim, penso que sim, é sim. Pronto, e aqui já, já ficamos com, com dados num no, no, no formato mais digerível, se bem que não muito mais. <risos> um, e sim, como podem ver, este aqui, as informações que, que esta API dá, dá-nos o timestamp, dá-nos o URL, dá-nos o tipo de fecheiro, dá-nos o, o estado <risos> uh, da página quando foi recolhida, um, e dá-nos umas coisas, o um digest e o um comprimento e o nome do ficheiro no, no servidor e coisas assim, um, que, que têm pouco interesse para o público comum. Uh, sim, uma vantagem de, desta API e também da Memento é que isto aqui é interoperável com outras uh, APIs que existem. Por exemplo, eu posso copiar aqui o o URL do da, da API do do Web Archive que é o arquivo da, da web americano. Então, eles também têm um uh, uma, um endpoint para, para a API de CDX. Portanto, se eu substituir, eu mantive os parâmetros da pesquisa igual igual, em, só que troquei em vez de ser archive.pt/wayback/CDX passou a ser webarchive.org uh, Uh, barra cdx, barra search, barra cdx, que é o endpoint deles. Se eu fizer isto, agora temos aqui, e vou pôr... Uh, não, não é preciso. Uh, o, os resultados da mesma pesquisa no, no, no web archive, ou no internet archive. Um, pronto, portanto, uh, usando o mesmo... O, a mesma lógica e, e, e, e, e, e ou seja, por outras palavras, esta API é interoperável com outras a, a APIs de, de arquivos web. Um, da mesma forma, uh, temos também o, o momento API. Deixa só um segundo... Pronto. A Mento API, uh, que é a nossa última API que, que, que tenho para, para vos apresentar, uh, é também uma API que, que apenas permite a pesquisa por URL, não devolve mais informação do, do que o, o CDX Server API, mas uh, tem um, o protocolo de momento especificado pelo RFC 7089, ou seja, é, uma, é um protocolo que é, que é, uh, como é que se diz, monitorizado e, e gerido por uma comunidade internacional ativa uh, e que um, na realidade uh, define também o como é que a comunicação deve acontecer para o, o arquivo web em si, ou, ou seja, se eu for aqui ao, onde é que tem aqui. Isto aqui, pronto. O nosso a uh, nossa endpoint Wayback, que é o que é o nosso serviço de replay, é uh, compliant com a API de momento que define que o, a estrutura do, por exemplo, a estrutura aqui do URL do um, e outra coisa que define é também uma API que é chamada API Timemap. Uh, vou então mostrar um exemplo do, do, da API do Timemap do arquivo.pt. Uh, arquivo.pt barra wayback barra timemap. E agora o. Um, Uh, nesta API o, este parâmetro aqui determina qual é que é o output que, que, uh, qual é que como é que é o output de, dos dados que estamos a pedir à API isto suporta CDXJ que é o, o formato CDX igual ao, do, ao da, da API de CDX formato JSON como também eu depois mudei no, no, no CDX para mostrar as coisas em JSON, ou também tem aqui um outro que é, que é mais genérico e mais universal, que é link, um, e vou pôr aqui para pesquisar sobre a wikipedia.pt. Recapitulando, o, o formato desta API, é arquivo.pt barra wayback barra map depois barra o tipo de output que queremos e barra o website que queremos pesquisar, portanto eu agora carrego aqui no enter, isto surpreendentemente, talvez, faz download de um ficheiro de TXT com, um, a informação que foi, com o resultado da informação que foi pedida. Um, e da mesma forma que o, que o CDX, que o que é a API do CDX, eu posso substituir o. Não, não. Isto não, <risos> isto não me gravou porque, foi, porque não abriu uma página, foi a coisa. Mas eu uh, posso substituir o.. Uh o URL em vez de ser arquivo, o endpoint do arquivo.pt para ser o endpoint do outro uh, arquivo da web uh, que seja compliant com, com uh, o protocolo de momento um, e portanto neste caso seria então time map barra link barra e temos agora a lista dos dos URLs disponíveis no webarchive.org podia fazer um bocadinho mais de no webarchive.org pronto um, para o Wikimedia.pt ou seja uh, estas APIs são menos, muito menos poderosas do que as duas primeiras que, que mostrei, mas têm a vantagem de que são interoperáveis. E muitas vezes aquilo que nós queremos, uh, ou aquilo que tem, tem interesse, é só saber se existe alguma versão arquivada da página e não necessariamente fazer. Uh, uh, não, não se quer necessariamente mais informação do que essa. E nesses casos estas APIs são, são bastante mais simples e complicadas e têm essa, essa vantagem de serem interoperáveis. Um, precisamente por serem APIs interoperáveis, ou neste caso a momento, um, uh, nós usámos-la uh, num serviço que nós uh, disponibilizamos, que é o arquivo 404. O arquivo 404 é um pequeno uh, script, que uma pessoa pode pôr no seu website e pode-se só pôr uma linha de código e funciona um, e que o que faz é uh, quando uma pessoa, um website tem uma, uma página em falta mas que já existiu antes e portanto havia um URL que antes existia e que agora já deixou de existir e uma pessoa vai à página e aparece o uh, R404 o arquivo 404 o que faz é fornece um, um URL para uh, uma, uma versão arquivada da página em falta, ou seja, o, um, um, é um script que usa a API Memento para uh, ver se esta página que o utilizador tentou ir existe no arquivo.pt uh, e, e fornece um link para a pessoa poder visitar a página que queria ver. Um, isto aqui é importante usar a API do momento, porque assim faz, torna este, este script um, interoperável e dá, dá a possibilidade de juntar outros arquivos além do arquivo .pt, como, como o WebArchive e como outros que também são compliant com, com API do momento. Um, Pronto. Um, mais informações em relação às APIs. Toda a documentação está disponível aqui em arquivo.pt barra api. Um, uh, tudo, todas as nossas APIs têm código aberto e uh, têm acesso aberto, ou seja, não é preciso nenhuma chave para, para se usar as APIs. É, é, é, é tudo aberto. Um, e, e sim, incentivamos o uso das nossas APIs para investigação colaborativa interdisciplinar. Uhum. E, em caso de dúvidas ou problemas, podem-nos mandar um, uma mensagem usando o formulário aqui em pt, pt, pt/ contacto podem-nos abrir um no GitHub se, se a coisa for mesmo complexa ou, <londeranish> ou se virem alguma coisa, algum erro, nós também agradecemos que, que, que nos chamem a atenção para alguma falha que nós possamos, que possamos ter nos nossos serviços. E, ou também podem mandar um e-mail a mim se quiserem uh, e pronto uh, espero que tenham gostado da, da apresentação <risos> e que tenham uh, e que tenham aprendido alguma coisa